Olá pessoal! exploiting Games aqui! Hoje eu trago pra vocês Rise of Nations. Esse jogo aqui ele tem uma dinâmica bem bacana, eu gostei bastante dele. Basicamente funciona da seguinte forma. Tu vai ser um presidente, um ditador, chama o que quiser, tá? Porque tu pode escolher o teu tipo de governo, comunismo, fascismo ou até mesmo democracia como os Estados Unidos ou o liberalismo, eu gostei bastante dele. Tu controla um país, cada jogador controla um país, claro que alguns países vai ficar sem jogadores pra controlar, e hoje eu vou estar aqui fazendo uma gameplay desse jogo. O tutorial ele vai vir daqui a alguns dias, dois, três dias, mais ou menos, tá? Não vou dar exatamente, mas por aí, bora pra gameplay! Bom, tô aqui pessoal. Esse aqui é o Rise of Nations. para vocês verem, é basicamente o um globo com todos os países, tá? É, alguns estão sendo controlados, né? Vocês podem ver aqui, ó, na Inglaterra, tá? Inglaterra aqui? É Inglaterra. Eles estão dominando a França. Devem estar em guerra. Com certeza devem estar em guerra. Aqui também, ó, Portugal e Espanha aqui, lutando, né? Dá para ver ali as tropas. E bom, vamos escolher um país. Eu posso escolher, tipo, ficar mais afastado, por exemplo, aqui na América Latina, pegar, sei lá, Peru, e ficar, tipo, só investindo no meu próprio país. Ou eu posso, tipo, pegar um país da Europa e começar a declarar guerra contra outros países. Então, vamos com a Noruega. Por quê? Porque eu gosto desse país. País nórdico, lá faz frio, e a gente pode declarar guerra contra o pessoal. Hoje eu não vou estar ensinando muito tutorial, porque no, nos próximos dias eu vou gravar tutorial, tá? E o que, que a gente vai fazer? Vamos dominar a Suécia, né? Primeiramente. Vamos iniciar aqui, ó. Justificar pela guerra. 75 dias. Enquanto isso a gente vai melhorando a economia do nosso país, ok? Então, isso aí vai ajudar bastante Vamos aproveitar que o Reino Unido Ele tá ocupado aqui na França E a gente pode, sei lá, invadir a Islândia, né? Confundo um pouco aqui, porque tá em inglês, né? E aí, às vezes, aparece que o nome em é inglês aqui E até eu me lembrar como é que é o nome em português Aí leva um pouquinho de tempo, né? <risos> Eu sei um pouco de geografia Meus conhecimentos me permitem Descobrir que país é Deixa eu ver aqui se já tá pronto, né? Acho que aqui foi um dos países, tá Ainda tá indo aqui Vamos investir um pouco em tecnologia aqui é, Output nas fábricas também já vai ajudar bastante E vamos criar o nosso grupo militar Nosso grupo militar vai ser o Exército do Imperador Por que não? Vamos pegar um líder bem legal aqui Líder pra exército... Deixa eu ver esse cara... Ele dá um bônus de 22% de ataque... E... Mas menos 5% de defesa... Bom, o que eu quero é atacar, eu não quero me defender... Então... Esse cara aqui ele tá ótimo pra gente, né? Vou colocar ele aqui como líder... Tá? A gente vai colocar aqui... Assinar o grupo exército do imperador... E o que que a gente vai fazer? Vamos pensar estrategicamente O Reino Unido, ele tem como aliado a Alemanha, Estados Unidos Turquia e, e Espanha né? União I Ibérica né? E o que, que a gente vai fazer? Vamos tentar nos aliar a eles também Estados Unidos também vamos nos aliar Vamos nos aliar todo mundo Tentar não arranjar Muita complicação, ó a União Ibérica já aceitou, o cara que tá controlando a União Ibérica a Alemanha aqui, ó Vamos ver se eles aceitam Espero que sim, né? Espero que sim Precisa pegar aqui, ó, os países da região nórdica aqui, né? O nosso país, ele ainda é um pouco pequeno, né? Mas vamos transformar ele num grande império, né? Agora vamos declarar a guerra contra os suecos, né? Vamos ver se a gente ganha, no caso, né? Porque o general, ele já é de grande ajuda, tá? Vamos ver ali. Agora esse soldado aqui vai atacar, eu acho. Isso, isso, eles foram atacar, eles foram atacar. Isso. Justamente como eu previ. Eles não vão ter chance contra o meu exército. Eles não vão ter chance. Vão ser derrotados. Boa. Agora eu venho aqui. Eu capturo. Ó, eu mando aqui os exércitos capturarem. E pronto. Ganhei um país a mais pra mim, né? Vai perder um pouco de estabilidade por causa que a gente vai enfrentar a resistência dos suecos. Agora no início, né? Depois eu acho que a gente vai parar de ganhar tanta resistência assim deles. A gente tem que aqui ser os mestres dos ataques rápidos, né? Porque se a gente não dominar a Dinamarca. Outro, outro país vai vir e vai dominar Em vez da gente né Talvez se a gente investir em fábrica Que vai dar uma boa pro nosso império Que não é bem império, mas a gente vai formar um império Olha que os Estados Unidos, meu Deus do céu Ó, não é à toa que ó, a gente vem em rankings Estados Unidos tá em primeiro Índia tá em segundo, Brasil tá em terceiro, Japão tá em quarto A gente vai mixar né E... Aqui ó, pegar o tesouro deles E eles são obrigados a aceitar Agora o que a gente vai fazer é juntar todo o nosso exército aqui. Já estamos com esse exército gigantesco. A gente pode declarar guerra de boa. Eles não vão conseguir nos deter. Ainda porque a gente é muito mais forte. Aí, ó, a gente já ganhou. Ah, falei que a gente já tinha ganhado. Falei que a gente já tinha ganhado. A Dinamarca tá quase toda dominada. E vejamos o que a gente faz, né? A gente pode declarar a guerra a alguém. E no caso aqui, já vamos declarar guerra à ah, Finlândia A gente tem que nos expandir o máximo possível Ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui Vai destruir Isso, isso, isso, isso, destrói. Nossa, eu tô pensando em fazer algo muito doido Muito doido mesmo Depois que a gente ficar mais forte, a gente... Nossa, se a gente invade a, a Rússia aqui Nossa Seria um conflito épico, hein? Já digo isso pra vocês a gente anexa a Finlândia E a gente vai invadir os países bálticos Aqui no caso, né? A gente tá em guerra no caso, né? Aí pronto Anexando aqui Bom Bom Vamos nos planejar primeiro o, Como é que a gente vai invadir a Rússia Como a gente vai invadir a Rússia Vamos investir o máximo possível vamos investir o máximo que eu conseguir já volto. Two hours later. Bom pessoal, se passou aqui um bom tempo, uma ou duas horas, sei lá quanto tempo. Eu melhorei aqui o exército. Meu exército agora tá um pouquinho maior, vamos dizer assim, né? E também aqui ó, a gente tá recebendo mais. Eu coloquei aqui ó, estrategicamente pensado, ó. Mas isso aqui era na época que tava o, o, tinha um jogador que controlou na Rússia, né? Agora eles não estão mais. É, que era o seguinte, colocar indústrias aqui um pouco afastado Da, da Rússia, né? Porque se eu coloco aqui uma, sei lá, uma indústria aqui nessa cidade aqui é, Vamos supor que eu me dê mal na guerra E eles vão lá e eles do, dominam essa cidade que tá com a indústria Então meu país vai parar de, de, de produzir esse, é, esse material, né? Então o que, que a gente vai fazer aqui? Bora para a destruição da Rússia Bom, então é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, isso me ajuda bastante. Eu só joguei até aqui, eu não dominei a Rússia inteira porque iria demorar bastante. E é algo meio inviável, no caso, né? Porque os aliados dele, os, ali os aliados da Rússia declararam guerra contra mim. Então, eu declarei guerra contra cinco países diferentes, né? Então, né? Eu acho que isso aqui era meio improvável se eu iria ganhar ou não, né? Então acho que eu não vou concluir, vou deixar por aqui mesmo. Então é isso. Tchau.